Com alegria e regozijo estrarão; elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei.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 Espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Por que dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim? Quando escorrego o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Por que estou prestes a coxear a minha dor está constantemente perante mim? Por que eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado? Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam.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 Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti? No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.